Olha pessoal, a gente assistiu esse drama que aconteceu agora em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, e isso acontece em muitos lugares do Brasil em todos os momentos, em toda a época de chuva principalmente. São milhares de áreas de risco. Fizemos um projeto aqui da bancada do PT para criar um fundo para evitar que essas pessoas continuem nas áreas de risco. Então você que Conhece alguma dessas áreas ou vive numa dessas áreas? Mande para nós a sua descrição, mande para nós o seu problema e participe. Assine o nosso abaixo-assinado para que o presidente da Câmara Arthur Lira coloque esse projeto em votação. É muito importante para o povo brasileiro.